Respire fundo, isso, respire profundamente, ok, continue respirando lentamente, inspirando pelo nariz e soltando o ar pela boca, inspira pelo nariz. Outro ar pela boca. Faça isso algumas vezes. Duas, três, quatro. E comece a deixar a sua respiração tranquilamente e se normalizar. Tranquilamente se normalizar. Isso. É muito importante você ter em mente o propósito deste relaxamento e desse transe auto-hipnótico. A proposta aqui é que nos próximos 10 minutos você relaxe profundamente. Profundamente. Como se estivesse em uma ótima noite de sono. Relaxe profundamente. A partir de agora, a cada palavra que eu pronunciar, você relaxará cada vez mais. A partir desse momento, a cada respiração sua, o seu corpo relaxará mais profunda e intensamente. A partir de agora, toda a sua atenção vai para o relaxamento do seu corpo e da sua mente. Respire profundamente, respire tranquilamente. Imagine que você pode começar a contar agora de 300 até zero. De forma decrescente, sendo que os números pares são azuis e os números ímpares são vermelhos. Então você vai contar assim. 300 azul 297 vermelho 294 azul 291 vermelho 288 azul 285 vermelho 282 azul, 279 vermelho e assim sucessivamente, de maneira decrescente, você vai continuando a sua contagem e quanto mais decresce, mais abaixa a contagem, mais você relaxa. E você vai atingir no um estado de relaxamento, tão profundo, enquanto ouve a minha voz. Que em alguns momentos você vai pensar assim, tudo bem se eu continuar a contagem. Tudo bem se eu parar de contar agora. O mais importante é relaxar profundamente. Como numa boa noite de sono. Profundamente. Profundamente. Eu vou silenciar durante um tempo. Para que a sua mente possa escolher as melhores maneiras de relaxar. Durante um tempo, você não ouvirá mais a minha voz. E depois de algum tempo, a minha voz retornará. Anunciando que estará próximo um momento de retornar à vigília física, ordinária, despertar ou voltar ao estado Beta durante algum tempo a minha voz se mirar. Aproveite esse instante para que a sua mente inconsciente possa trabalhar algumas coisas que ela considera úteis para você nesse momento Muito bem, agora que sua mente inconsciente já trabalhou aquelas questões, aquelas coisas que ela considera as mais adequadas, as mais apropriadas para serem trabalhadas nesse momento, e que você já relaxou profundamente, e já sabe que nas próximas vezes o estado de relaxamento pode ser mais profundo mais sereno, você vai poder relaxar cada vez melhor, porque o seu cérebro já criou os caminhos, já criou os caminhos, agora você já sabe como fazer isso, a prática leva à excelência, eu vou contar até três, no três você vai voltar se sentindo muito bem, muito bem e pronto para suas atividades diárias, suas atividades ordinárias, aquelas atividades que você precisa fazer e programou fazer. Um, Preparando para voltar. 2. Reajustando todas as funções vitais, circulação, respiração, braços, pernas, mãos, pés, circulação periférica, músculos da face, nuca, ombros... Quando eu disser três, você volta alerta, desperto, totalmente revigorado, rejuvenescido e fortalecido. Totalmente. Se sentindo muito bem. No três. Três alerta, desperto e totalmente integrado às suas funções. Totalmente integrado. Isso. Totalmente integrado.